E aí pessoal, beleza? Rima, sou aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Firmeza é Zulu. nós já começa a sentir um e sem controvérsia. cê a na resposta ou na táxi, se você mostrar sem ideia. Você sabe como é, só sente o back. Incluso não sinta se quer ser o lion, então fica. Vai, é da experiência terminar, pra você ter mais fato verso. E eu te quebrar na onde eu fiz é meu universo. Só pra você entender, cê se atrapalha. Isso é pra relembrar os coro que eu te entregava no largo da batalha. Aê! Pirituba é minha quebrada Só para ser de agora Só pode ser, ver, só pode ser plaza, E lá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 E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parceiro é escroto Esse problema aqui não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Uou! Tá suave, só que tá ligado tudo aqui não locomove Você resolve, na rima não desenvolve te mata o seu a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta Uou! Mas a inveja não tá afetando Sem maldade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 Então, matar o prato com facilidade Tem um tempo que eu não rimo, mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça Por isso eu te mato no trio Mas eu, eu vou te bater, tá ligado que a...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 a melhor rima, mas já mandei minha ótima, nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima, então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado, enquanto tudo que eu tenho é a próxima, tudo que os ulus não tem é passado. Tudo que eu passado, só que parada, tudo que eu tinha passado, o meu progresso nem na sua cara, só pra você entender, só que na verdade você tá ligado é eu compasso, e toda vez que eu piso na cara faço grito de descarro, você falou que vai jogar progresso. Cara que eu faço rima na batida, você joga um esquivo. Porque o progresso nos outros nunca agregaram na minha vida. Ah, ah, ah, ah, ah, eu gosto de agora e agora ah, eu aparo do C. Sou o bagulho, ah, você, sei, você é. tem que entender. E agora tá tudo bem. Se o progresso nos outros não te serve de inspiração, você vai fazer quem? Só pra você entender. Isso que eu digo agora, esse que é pra você. Tipo de mic, só fica puto com o progresso dos outros. Uma ah, bela missão. Não é do real. Eu só falei que não agrega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 Será que mandaria mando ali Deixa pra casa Aí eu já vou rimando Pra que eu não sou bobo Que hoje o Coringa fez aldeia Pega fogo. Eu sou o um Snoop Dog E os caras desacredita Realmente eu pareço meu truca Olha que fita E com Day Realmente essa é a fita Cê é tipo Snoop no fim de com a vida Cê sem mandar de ser só botou em fazer Essa rima eu já fiz E você até quis fazer esmalco e reverté Essa rima eu já mandei Ele até arrancou grito, só que ele foi pro delay O Paulo me defende, eu não ganho sozinho, ó que otário O que eu ganho é de você, você não fez de aniversário O que é que você quer falar? Se Realmente eu mato Vou falar qualquer que fita Vou te explicar o que é o fato Realmente eu só ando sozinho E eu vou te explicar o fato porque um eu farei de um medo E se eu sentir medo eu mato Uou! É fácil fim, sabe que eu... Já...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 eu vou gaguejar quantas vezes for necessária Quantas vezes for precisar pra mim nunca mais jaguejar. Não vai ser contra você, conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar, muito pra aprender. Eu errei de novo, cê falou do erro de novo Vamos ver, eu deixei a na ponta pra explodir Se você pisar nele, eu me foda com esse jogo Você se fudeu, igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu sou eu, eu o dono do jogo Por isso que eu, eu tô no tabuleiro que decidiu, os de eram ah, Tá aí, galera, eu tô no de babi, eu vontade, o O padujo tá no caminho. Yeah, com certeza você nunca vai arrumar nada. Porque eu vim no de babi, eu tô sozinho. Sabe tudo que eu fiz? Já tá perdendo? Tá ligado? Tudo é que eu sigo o meu caminho. Eu tenho erros pra compensar, por isso eu tenho que aceitar. E sou muito melhor que os presentes. Oh, oh, Você não Tá ligado que eu sou da rua Cê tem boca pra calar Então uma atitude Primeira coisa a fazer é tentar pra calar a sua Vem, oh! yeah. eu matei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do game Joga o jogo, jogo valendo não Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay